Olá! Neste vídeo demonstraremos como protocolar uma baixa de responsabilidade técnica por uma ou mais empresas em que o profissional seja responsável técnico. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida,